Bom, esse vídeo aqui é um unboxing feito um pouquinho às pressas, sinceramente. Ele foi feito completamente do meu celular, inclusive essa parte aqui está sendo feito do meu celular, ok? Uh, e é o unboxing do PlayStation 5. Vocês podem ver a caixa dele, tá aqui, ó, tá, tá, tá aqui. Tá. E então é isso. Uh, os cortes foram feitos direto com o celular, não foi nada editado. A única parte que está sendo editada é essa aqui, porque temos, eu vou colocar essa parte antes do unboxing e depois do unboxing. Esse vídeo praticamente não tem edição, só tem esse mini corte. E eu vim aqui na verdade pra falar pra vocês que eu vou fazer vídeos, obviamente, de gameplay. Então eu quero que vocês passem no meu Instagram. No meu Instagram vai ter um. No meu stories do Instagram vai ter uma. Como é que é o nome? Uma enquete, tipo. Uh, onde vocês vão poder votar em qual jogo vocês querem ver no canal, ok? Uh, eu, eu separei cinco jogos que eu acho que deveriam ser mais interessantes. 3, porque são do Playstation 5 e outros 2, porque eu acho legal. Um, só que eu não tenho certeza se pode 5 na enquete. Eu acho que o máximo é 4, então talvez tenha um só 4. Então, é isso. Vamos lá votar, porque se vocês querem gameplay aqui nesse canal, vocês precisam lá votar pra me saber que jogo vocês querem ver. Mas, é isso. Então, eu vou indo. Valeus, falou e foi. Tchau. Fala, galera. Opa, tu tá o microfone. Fala, galera. Olha o que chegou pra mim. Chegou não, né? Eu comprei, mas é ah, Eu vou dar coisa. Eu tô gravando direto do celular, tá? Então os cortes vão ser feitos Exatamente do celular Eu vou abrir aqui E aí eu só mostro dentro Porque eu tô, tô filmando sozinho Não teria me ajudar agora porque Minha mãe e meu pai tão ocupados Então vou fazer aqui E aí eu vou abrir eu vou mostrar as coisas que vem Não vai dar de ver eu abrindo porque eu não tenho Três mãos, então né Mas vamos lá Opa, bom, temos aqui primeiramente Vem uma caixinha, ok? Vem uma caixinha que tu tô... Só abrir aqui, ó Aqui tem uma coisa, o Play tá aqui Aí vem uma caixinha aqui em cima, que é essa caixinha aqui É grandinha até Então aqui dentro vem O um, um manual, um Play 5 Outro manual E, e ma mais um manu manualzinho Aí aqui temos um compartimento Para a base, isso aqui é a base, aí, deixa eu tirar aqui. Uh, deixa eu abusivo da Tô com uma mão só. Uh, aqui está a base do Play. Aqui temos o cabo HDMI. E aqui acabou. Agora temos esse, que é o cabo de força. E, opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui ele. Nossa, que delícia, mano. Nossa, é muito... Nossa, é muito bom. Eu achei o touchpad te um pouquinho mais estranho, mas é muito bom. Ah, nossa, tô tremendo ali. Tô tremendo, tô animado. Ah, deixa eu ver aqui, Você tem mais alguma coisa? Tem, USB. USB? Sim, USB, pra carregar. E acho que ah, agora deu. Agora acabou. Vamos pegar o play. O mais importante. Ok, tá aí o play. Ele vem aqui né, com essas caixas de ovo aqui, que eu vou tirar agora. Opa! Olha, já tá de ver o simbolinho aí, ó. Eu não sei se eu vou conseguir tirar ele, porque ele é pesado. Pera aí que eu tenho que fazer outro jeito aqui pra tirar. Aí eu tirei. Tem que ser com as duas mãos. Ele é pesadinho, tá? É, também, olha o tamanho do bicho. E eu vou ter que desembalar ele com as duas mãos também. Pera aí, já bordo. Olha aí, olha aí, é gigante esse negócio, velho. Ok, temos o símbolo do PlayStation aqui, né? O símbolo da PlayStation. Aqui temos a entrada HDMI. Isso aqui eu esqueci o nome da entrada, mas temos aí também. Aqui é o botão de ejetar disco e ligar. Aqui é o entrada de disco, né? Eu peguei o, o com o disco, tem o calombinho. Isso aqui eu queria ver. Não sei se vai dar, porque minha câmera de celular não é muito boa. Ah, tava quase focando. Vai, foca! Ok, mas aqui tem uma textura. E ela é um monte de simbolinho: quadrado, triângulo, bolinha, x. Bem pequenininho. Uh, aqui nessa parte é completamente branco, não tem nada. E atrás, onde temos as partes principais: aqui tem tipo um código aqui, ó: <risos> quadrado, triângulo, bolinha, x. Aí temos dois. USB, entrada de LAN, HDMI e o cabo de força. E tá aí, e temos algo aqui que eu não sei o que é. Bom, e temos aí o Playstation. Então peguei uma treina só para ter uma leve noção e ele chega a uns 39 centímetros. É, é grande.